Beleza, aqui tá falando com vocês, é o Pedro e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal. Bom que vocês já viram aí pelo título, hoje eu vou estar ensinando a como configurar o automobilista para ser jogado no mouse. Se você tá aqui nesse vídeo é porque você sabe que o automobilista não tem suporte igual ao LFS, por exemplo, para estar tá jogando no mouse. Então esse é mais um jogo de simulação que você vai ter que fazer com as gambiarrinhas ali com o Video e com o freepie, para você poder jogar no mouse. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é baixar e instalar o VJoy e o FreePie para vocês estarem é, simulando o seu mouse como se fosse um joystick. Tem um link aí na descrição, o primeiro link na descrição, um vídeo onde eu mesmo ensino a vocês estarem fazendo isso e já configurando aqui no Dirt 3. Esse vídeo já funcionaria para estar tá configurando no um automobilista, só que tem uns macetezinhos que vão facilitar para vocês aí configurarem o que eu vou estar tá mostrando nesse vídeo. Bom, depois de vocês terem feito isso, vocês já podem abrir o seu Free Pie. Vocês clicam aqui em file, open e vocês carregam o script que vocês querem usar aqui para estar tá simulando o seu mouse lá no jogo. Eu uso esse daqui, que foi um que eu mesmo fiz, que ele simula os eixos combinados da LFS lá, que é o que eu prefiro para jogar. Depois vocês podem abrir o seu automobilista normalmente. E aqui dentro vocês veem nossas configurações e controles. Foi aqui que no início do vídeo eu disse que eu ia ensinar um macete. O que eu tenho a dizer antes é que o botão esquerdo do seu mouse ele é destinado a um eixo no script do FreePie. E isso acontece porque esse script foi tirado do fórum do LFS e no LFS tem a opção de vocês usarem botão esquerdo do mouse, como um acelerador no LFS. Então vocês vão estar usando isso a favor de vocês para estarem configurando, e o que vocês vão fazer é, é vocês vão simplesmente clicar com o botão esquerdo em qualquer desses controles aqui, como o controle de largada aqui está vazio, vou simplesmente clicar nele, e aqui esse, esse é o botão esquerdo do seu mouse no script, ele já está destinado ao eixo Joy1B1 do seu script. Depois vocês vão vir aqui em qualquer configuração que você quer. Em antes de você clicar, vocês vão usar a bolinha do mouse, o scroll. E vocês vão é, simplesmente rolar ele pra frente. para você estar centralizando todos os eixos no seu script. Isso é bem importante fazer antes de você clicar. Porque ele centraliza e quando você clica, ele já fica centralizado. Se vocês forem para centralizar agora, ele não fica centralizado. Vocês têm que calibrar ele antes, digamos assim. Quando vocês clicarem ali com o botão esquerdo... Como ele já está configurado em outro controle do jogo, vai aparecer essa telinha aqui em que ele diz que ele já está configurado. E aparecem essas opções aqui é, de apertar a barra de espaço para você colocar ele nesse controle que você clicou ou para você tentar de novo. Vocês vão ali, centralizam o eixo, aperta ESC e vocês apertam o botão que vocês querem configurar. Olha só aqui, ó. o meu acelerador já está configurado para esse eixo aqui, que é o eixo que eu quero configurar para acelerar. Aqui no freio, no virar para a esquerda, qualquer outro controle funciona do mesmo modo. Vocês podem ver ali que esse é o eixo do acelerador e ele está mexendo. Então eu venho aqui, centralizo ele com o scroll, clico no freio, aperto ESC e o outro botão que eu quero configurar no freio. Então agora eu coloco o mouse para cima, ele acelera, coloco o mouse para trás é, e ele freia. A mesma coisa aqui, virar para a esquerda, centralizei o eixo, cliquei. Botão esquerdo, apertei ESC e botei o mouse para a esquerda até o fim. Olha só, ele já está mexendo ali. Mais uma vez aqui, ó, virar para a direita. Centralizei os eixos, clique, cliquei com o botão esquerdo, ESC e eu vou para a esquerda até o fim. E pronto, já está configurado para você acelerar, frear e virar para a esquerda e direita. Isso funciona para qualquer controle aqui. Eu quero configurar, por exemplo... Uh... Vamos ver aqui um controle. Endurecer a barra aqui. Eu cliquei no botão esquerdo e ele me fala que o botão esquerdo já está configurado no outro controle. Vocês, é só vocês apertarem ESC e vocês configurarem qualquer outro botão para vocês estarem é, mexendo aí no, na configuração que vocês quiserem. Como eu não quero configurar isso aqui de verdade, eu, não, eu só apertei ESC de novo porque ele cancela. E é isso, galera. Esse é o macete. Eu descobri esse macete aí quando eu tava configurando o meu jogo. É muito simples, é muito fácil de configurar, se vocês souberem isso. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, porque muita gente vinha me perguntando como configurar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like. Também se inscreva no canal e ative o sininho, para não estar tá perdendo nenhum vídeo que eu estiver postando aqui. E também me sigam na Twitch, tem o link na descrição. Ou vocês podem digitar lá, twitter.tv/pedro0fps vocês vão lá e me seguem, porque eu vou estar fazendo as lives lá agora. As lives tanto de automobilista quanto de LFS e quem sabe alguns outros jogos aí, é, se tiver algum, algum legal aí. E também compartilha o canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, familiares, quem vocês quiserem aí. Porque isso ajuda muito eu a estar tá crescendo e a gente está se tornando um, um grande canal aí de, de jogos de simulação um PC fraco. Ficando por aqui e falou